Olá, meu nome é Carlos Rissato, esse é o Jogo Seleto e estamos na ativa! E voltando, né, é, já vou até já engatar uma pauta que o pessoal andou falando muito é, esses dois últimos meses, né, que é a questão do colecionismo, a questão do preço tá muito alto, das coisas, a questão do como uma galera falou, né, os vendedores enfadonhos, e são mesmo, né, na verdade, eu nem gostaria de entrar muito nesse assunto, porque eu mais assisti vídeos de diversos canais aí, é, falando sobre o, os assuntos, né, puxado aí por vários pessoais, vários youtubers conhecidos como Madro Gamers, como o, o colecionador, por exemplo, é, até Ver, Ver, Verberan entrou no, na situação, né? E assim, eu nem chego perto do, da quantidade de pessoas que essa turma atinge, né? Mas assim, concordo tudo com o que eles falaram em relação à questão dos preços estarem muito altos, apesar de que o mercado de certa forma é livre então a pessoa seleciona, escolhe o que ela acha interessante e vai lá e compra. Isso gera um problema também, né? Gera o um problema de nós termos muitos preços que, de coisas que realmente não valem aquilo. Então, é, preços de cartuchos, principalmente de Super Nintendo, que você via num preço é, abaixo, né? Às vezes jogos que vinham até com o próprio videogame, como Super Mario World, sendo vendido a preços aí... É, muito altos no mercado livre ou em outras plataformas e até mesmo é, jogos paralelos vendidos a mais de um valor acima é, muito acima do que você encontrava então hoje em dia você pode montar ali um Raspberry Pi né, um, uma plaquinha como essa aqui botar um montão de jogo lá dentro e a galera ainda grava num jogo, grava numa uma, num cartucho e quer vender num preço muito alto, né? Então, muitas pessoas falaram que são contra Everdrives e outras coisas assim nesses canais, outros canais, né? Na verdade, eu não vi isso nos canais maiores que estavam defendendo a questão de preços mais justos tal. É, mas outros canais que às vezes acabam querendo... É, debater o assunto mais para ganhar views ali, ganhar uma situação de views. Então, é, eu acho legal a questão do Everdrive porque eu, por exemplo, sou um cara que eu tenho alguns videogames é, na minha coleção. Né? Eu acabei montando uma quantidade de games na coleção devido à quantidade de games que vinha para eu consertar. Principalmente eu peguei uma época muito boa para se comprar Games para, às vezes teve console aqui que chegou em casa que ele tava faltando um leitor, alguma coisa e a pessoa simplesmente doou ele para mim, entendeu? Eu não gastei, eu gastei ali para consertar alguma coisa ou outra, então não teve muita dificuldade, foi uma coisa tranquila de você conseguir ali fazer o acesso e ter essas vantagens, né? Então, vemos um mercado que ele está um pouco saturado de coisa, muita gente querendo comprar justamente para livrar desse produto é, num preço mais alto, ou seja, lucrar em cima. E o lucro não é uma coisa errada, mas o lucro, de certa forma, ele tem que ser uma coisa honesta, né? Eu vou falar ali uma coisa bem básica. Eu faço, faço um tempo, né? Dei uma parada... Outra coisa que deu uma parada são aquelas canecas com desenho, né? Então, sublimática. vou até pegar uma aqui para demonstração, mas seriam canecas de desenhos. Canecas de desenhos, como essas daqui, por exemplo, né? Então, é uma arte, você faz, você vai lá, tem um, um equipamento que coloca a arte em cima aqui, né então essa arte do One Piece aqui, coloque e faz, para fazer isso tem um gasto, tem um gasto de tempo, tem um gasto de energia, tem um gasto de produto e muitas pessoas vezes não querem pagar por esse gasto, certo? Uh, então cada um faz seu preço, há pessoas que fazem um preço muito baixo, um produto muitas vezes sem qualidade, há pessoas que também fazem um preço é, alto demais, por um produto, às vezes, que tem a mesma qualidade daquele que faz um preço mediano. Então, ou seja, vai na pessoa buscar ali, procurar o melhor preço. Mas o que fazer quando você tem um preço muito alto, muito elevado, e onde as pessoas, às vezes, não têm parâmetro? Então, é a questão que a galera estava falando do parâmetro lá, o price charting e outras coisas assim. Então, é, que nem essa caneca eu tenho um parâmetro, eu sei que ela custa. É X reais, eu tenho custo X para tinta do equipamento, pro tipo de papel especial, pra energia e eu vou lá, ponho meu preço final ponho a margem e eu ganho um valor e aí o jogo de videogame que foi vendido muitas vezes numa época é, que o preço não era tão alto, mas o salário também era mais baixo e hoje é outra questão e tem o saudosismo faço que eu faço? Ah, eu tenho lá um, sei lá, um, um Donkey Kong para vender, quero vender esse cartucho, aí eu vou lá, quanto que será que eu vendo esse negócio aqui, hein? Tô com o cartucho aqui, quanto será que eu vendo, hein? Vou lá pesquisar, o cara vai lá, pesquisa no Mercado Livre, vê lá uma pressão lá de 400 reais no Donkey Kong Country. Beleza, vou oferecer por 400 vou oferecer por 350 e muitas vezes o cartucho nem tá naquela situação aonde você vê que ele tá muito bom, às vezes é um cartucho velho de locadora, eu mesmo tenho vários cartuchos que foi comprado de segunda mão de locadora que fechou no bairro, então a locadora fechava no bairro, a, o dono da locadora botava lá os cartuchos, as fitas VHS e DVDs, enfim, para vender a um preço mais baixo, inclusive uma dessas locadoras que fechou, eu lembro na época, vários cartuchos eu comprei porque o dono fechou a locadora, lembrou, de mim, ligou para mim, olha, eu vou fechar, eu tenho os cartuchos que você costuma alugar aqui, vou fazer um preço legal para você, você quer comprar? Fui lá e comprei os cartuchos, porque foram preços muito bons em cartuchos que tá na minha coleção até hoje, no caso do Doom que eu paguei, na época os míseros 30 reais, no Mortal Kombat que eu paguei uns 20 reais, e, e outros jogos como Mar Mario RPG que eu paguei 50 por caro. Então, eram jogos que eu peguei hoje, são jogos épicos, estão na minha coleção, é, não tem a pretensão de vender, mas eu sei que são jogos muito caros. Então, assim, eu defendo a questão de que você tem que ter um livre, assim, padrão para você escolher um preço, um produto, mas você também não deve querer ganhar muito em cima, pelo saudosismo, entendeu? O produto é meu... Se eu sei que não tá valendo muita coisa vender, é melhor ficar com o produto então. É melhor ficar com o produto então, porque que nem, por exemplo, é, Stunt Race FX, é um jogo que eu tenho, é um joguinho difícil de achar, o pessoal vende aí por uns 80, 90, já cheguei a ver até por 140 reais, é um jogo Super FX, certo? É um jogo legal? Não, não é um jogo legal, gente. É um jogo de carrinho, ele tem uma telinha pequena, foi uma ideia muito boa na época para, para a galera... Que, jogar, quem, quem não conhece o jogo tá passando no card aqui, eu coloquei um card aqui pequenininho com um pedaço do jogo para você ver, então é, olha aqui no cantinho e você vai ver, certo? E é um jogo que marcou a época na, no, quando lançou, porque ele tinha um gráfico ali, um mesmo estilo de cartucho usado no Mario RPG ou no Star Fox, eram cartuchos... É, Super FX, que dá um poder a mais o Super Nintendo ali Coisa que outros consoles na época como o Mega Drive não tinha uh, Mas tinha ali uma vantagem de você ter um jogo com gráfico melhorado Então assim, é um jogo legal, mas é um jogo curto Não é uma coisa tão uau Mas tem um preço muito caro por uma coisa que não vale tanta pena Então, é, às vezes vale a pena você pegar... E fazer uma emulação desse jogo ao invés de comprar esse cartucho, eu, por exemplo, tenho como eu tenho o um cartucho original, gosto muito do Super Nintendo. Eu acabei pegando o Super Nintendo é, mini, né? Então, existem umas versões que você compra compacta desse console. Isso aqui, na época, gente, foi um, um machado. Isso aqui era o vitrine da loja FENAC, né? A FENAC quando saiu do Brasil, ela vendeu esse console que estava tava alto o valor na época, mas ela precisava queimar a estoca, ela não tinha caixa, mas o produto tal, eu tenho a caixa. É... Depois o colega achou, e tudo mais, é... eu trabalhava a próxima loja, né? E eles venderam por 190 reais na né? época, um negócio que custava 800 reais quando chegou, eu lembro que o valor dele era 8,99 como era na vitrine, todo mundo jogava o dia inteiro, o negócio ficava o dia inteiro, jogando na loja, é, tem uma história, então, em cima desse, desse game, então eu paguei 190 reais nesse console na época, então tive muita sorte de aproveitar uma promoção e poder desbloquear ele, então, no caso, ele internamente ele tem uma modificação, é isso que eu gosto bastante de fazer também nos meus consoles, eu costumo fazer modificações em consoles, uma coisa que eu até passo pra galera, eu tenho uns Gamecube que, todos eles estão modificados, o PS3 também está modificado, são poucos os consoles em casa que não tem alguma modificação. Por quê? Preço, querer conhecer algumas coisas diferentes, então, ou seja, por mais que você tenha um colecionismo é, e você goste dos jogos originais, das coisas originais assim como eu, por exemplo, que às vezes compro edições especiais de alguns jogos quando eu posso comprar, como por exemplo precisava, cara, comprar um Perfect Dark nossa, Perfect Dark é um jogo legal tal, mas cara, é um jogo que tem de graça lá, mas, cara é, são edições que às vezes você vai ter aí, é, manualzinho você vai ter aí um, um, uma historinha alguma coisa, e essas coisas me chamam bastante atenção os cards, as coisas, apesar de ter caído muito essas coisas, né? Então, é, aqui você vê, né? É um jogo de Xbox 360. Você vê que ele é tudo coloridinho, tudo bonito, né? Então, assim, essa é a coisa interessante da jo dos jogos especiais. Que eu tenho poucos na coleção, não tenho muitos. Porque, cara, é muito difícil ganhar dinheiro. E você gastar dinheiro com, com coisa assim que às vezes vai te fazer falta, então é preferível ficar sem esse produto, é preferível você emular, jogar de outras formas, por exemplo, ah, quero jogar Perfect Dark, vai lá no, na Game Pass, que é barato, você joga o jogo, pode assinar por um mês só, se você quiser, joga o jogo que ele tem lá na, na Ultimate, lá, e acabou, entendeu? Então, aproveito muito de promoções também, é, não vamos ser hipócritas, tem jogos que... Não estou apoiando pirataria, mas tem jogos que, às vezes, é importante, você quer conhecer e tudo mais. São jogos mais antigos, você não vai achar. Por exemplo, um jogo muito difícil de achar do PS3, que é o Spiral é... The Dragon, né? É um jogo praticamente possível de você achar lá a mídia original. Então, cara, a melhor forma de você jogar é na emulação mesmo, então... É, cada vez mais está complicada a emulação, não, não estou sendo favorável à pirataria Mas não podemos deixar de lado de que algumas coisas já são mais antigas, não vão ser recuperadas Você não vai conseguir jogar, você não vai conseguir ter acesso Então, por exemplo, jogos especiais, eu tava com um jogo aqui Eu acho que ele está guardado em outro lance, mas tem jogos que são exclusivos de uma certa plataforma, não tem retrocompatibilidade, eles não são regravados, como o N3, que é um jogo de RPG japonês, não são regravados. Então, às vezes você não acha a mídia original, você não vai ter acesso na nova plataforma, no Xbox One X ou no Xbox Series X, série S, você não terá acesso. Então, muitas vezes vale a pena você chegar comprar um, um, um Xbox 360 de alguém desbloqueado ali, mais barato, no LT3, grava o CD, bota, joga, termina o jogo, ó, já era, já tá tranquilo, já tá, já jogou, já teve aquela experiência, por mais que seja uma experiência que não seja igual àquela original, mas muito próxima dessa experiência. Galera, é isso aí, é, só foi mais pra tá dando um olá novamente o canal nós voltaremos aqui a ter mais vídeos, é provável que eu tenha um ou dois vídeos por semana, então vai ter semanas que eu vou ter dois vídeos, vai ter semanas que eu terei um vídeo só, tá? Então, em, à medida que a gente vai aumentando e vai melhorando, vamos colocar mais vídeos no canal, então vamos falar sobre mais coisas. Eu sei que essa semana a gente teve aí é, os jogos da Plus, né, os lançamentos da Plus, que foram três jogos lá n Lego, que dá para baixar já. Também sei que teve dois jogos apenas ali na Xbox, então são vídeos que eu gostaria de ter feito. É, agradeço outros canais que fizeram esse tipo de vídeo, então eu olhei, vi vários conteúdos sobre esse tipo de assunto, né? Então tá batido aí, num... eu pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas vamos esperar o próximo mês, vamos esperar as próximas... Ações estou voltando agora com o canal Jogo Seleto e vamos ter muito mais coisa aí. Um abraço para quem ficou até agora e até mais.